Olá, hoje estou aqui, num novo server, para vos ensinar como como fazer aquele tal bug do teste Shinobi. É muito fácil, é só vires aqui, clicares em renovar. E fazes raid. rapidamente podes fechar o launcher, ou podes fechar o servidor. Ligas novamente o launcher, ou servidor. E já tens a recompensa do início do server do teste Shinobi. No dia seguinte podes fazer novamente para pegares a recompensa do andar 70. Obrigada por verem até aqui, amo vocês e até próximo vídeo.